Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Desapegar, doar uma de suas coisas favoritas para alguém que precisa. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares